Bom, com a peteca a gente pode fazer brincadeiras sozinho, a gente pode rebater com a mão direita, bater com a mão esquerda, e aí a gente pode também fazer jogos com rede. Se você tiver um amigo ou familiar, você pode usar o varal, você pode fazer dois campos, colocar uma divisória como se fosse uma rede e tentar jogar a bola de um lado para o outro. E aí... A pessoa vai tentar rebater no seu campo, para que você não consiga pegar. Ao mesmo tempo, você está salvando com que a peteca caia no seu campo. E você vai rebater para que a peteca caia no campo da outra pessoa. tá? Você pode construir esse campo de uma forma bem simples, riscando no chão. Eu construí aqui com fita e... Vocês aproveitem e brinquem bastante. Experimentem sempre a rebatida com a mão direita e com a mão esquerda.